Chico dentro de casa. Bom, mãe, a Amanda falou assim pra mim, Fernando, por que, que você foi no mercado comprar bexiga? Eu comprei umas bexigas que eu quero fazer uma experiência, eu quero que você me ajude. Você vai fazer o um é, te derrapante Não, Eu vou fazer uma experiência e você vai me ajudar. Sabe o que, que vai acontecer? Vem pensar Sabe o que, que vai acontecer com essas bexigas? Não. Olha, não. Essa, o negócio é o seguinte, essas bexigas aqui, ó, tem aqui tem 20 bexigas. Sei. E aqui tem uma grande, uhum. um bexigão. Aí eu encho as vezes bexiga e você a grande. Aí eu vou fazer o <risos> seguinte: eu vou pegar na internet 20 perguntas e pra é eu, você e a Nicole. Amanda vai ficar de a Amanda vai comandar a câmera e uma mangueira com água que vai estar tá ah, enchendo ah. essas bexigas. Ah, ah. Quando, aí, Enquanto a pessoa não acertar a pergunta, a bexiga não vai parar de encher até estourar, então essa de vai água? ser água? É, de água. Não, eu não posso não. Não, você não, você vai ficar segurando a Eu a vou pra entrevista amanhã, cabelo Vai Não, não, uma olhada no close. Quando a gente acertar a pergunta que eu vou baixar, você vai desligar a mangueira, e aí a mangueira vai parar de encher a bexiga e vai trocar quem vai trocar perguntas. As perguntas do quê? Eu vou pegar umas perguntas aleatória. na internet. Algumas aleatória, coisas, aleatória. sei lá, aleatórias mesmo. Vem com quem inventou o Brasil, não. Olha, não errei, já errei. Já, errei. já ganhei. Acorda, acorda, olha aqui, me ajuda a fazer um negócio. Você já deve saber, né? Não é fazer ticolé, não. Não é fazer ticolé, isso daqui é bexiga? Não é guerra, vai logo. Você vai me ajudar a pegar aí fazer uma prova. Eu, você e a mãe. De perguntas e respostas. Essa bexiga vai estar tá enchendo de água enquanto a gente tiver uma pergunta para responder. E se não responder, a bexiga vai estourar em cima da pessoa. Então... Me fala uma pergunta aí. Não, agora não. Vou pegar na internet, é claro. Então já aproveita aí e levanta que eu vou arrumar as coisas. E aí família, beleza? Como é que você tá? É isso mesmo que você entendeu. Hoje a gente tem um desafio a cumprir, onde minha mãe e minha irmã vai me ajudar. As regras vão ser o seguinte, eu vou pegar algumas perguntas na internet, a gente vai ter que responder essa pergunta, e o tempo dela vai ser valioso. Por quê? O tempo vai ser válido da seguinte forma, a Amanda vai estar tá por fora, ela vai, tá, ela vai abrir a água da mangueira, enquanto a mangueira, tiver quando a gente tiver que responder, essa bexiga vai encher. E aí não vai ter nenhum tipo de, sei lá, mano, perigo de você acabar se molhando. Quer dizer, perigo não, né, cara? É porque a gente tá aproveitando que hoje tá um sol, tá um tempo bom, então a gente decidiu, falei, mano, eu vou comprar bexiga e vou fazer isso. Então eu espero que ela saiba uma resposta e eu também, é claro, né? É óbvio. Então eu vou aprontar as paradas aqui, então daqui a pouquinho eu já vou voltar pra mostrar pra você como é que vai ficar toda essa parada aqui. Então, aqui tá a nossa escada, coisa linda. Ela vai ser o nosso suporte para segurar as bexigas. Tá na altura, legal pra mim poder entrar embaixo, minha irmã. Então vai ser basicamente assim ó, vai, a gente vai começar com umas bexigas menores, depois a gente vai começar com as bexigas maiores, tá? Vai participar eu só e minha irmã, porque minha mãe não tá podendo, que ela tá tomando remédio. Acabei de lembrar, ela tava com começo de pneumonia e ela não vai poder participar. Ia ser legal, mas, felizmente ela não pode, tá bom? Então eu tô terminando de aprontar essas paradas aqui, assim que tiver pronto eu já volto e a gente já vai partir pras perguntas, beleza? Pra quem não entendeu como é que vai funcionar a pergunta, eu baixei um aplicativo e esse aplicativo, ele vai gerar algumas perguntas e a gente vai ter que responder rapidão e aí quanto mais rápido a gente responder, eu acho que melhor vai ser porque aí a gente não corre o risco de cair água em cima da gente. Então é o seguinte, minha mãe ia controlar a mangueira e o celular já não vai mais porque o irmão da Amanda chegou, então ele vai ajudar a gente, ele vai estar tá controlando lá. Então de acordo conforme a gente vai acertando, ele vai, a minha mãe vai avisar, ele vai desligar e a mangueira aqui que está enchendo essa bexiga ela vai parar de encher <risos> e aí a gente vai trocar e, e alterar entre eu e a minha irmã, beleza? Então, a partir de agora, que comecem os jogos. Quais frutas são mais usadas de... <risos> <risos> Mas é que ele nem se molhou para dar da Era para né, não, só... não dar choque de... é, minha. Ai, Quais frutas são mais usadas para fazer o vinho? Laranja, amora, uva ou morangos? Uva. Ah. Okay. <risos> Maricone, tá furada! Rápido. Que a é criatura marinha masculina é o único animal macho a engravidar. Óptopus, cavalo marinho, medusa ou caranguejo ermita? Não sei, ele tem a luz assim na frente. Cavalo marinho, marinho medusa... Ah, é cavalo marinho. É. É. Cavalo... Ué, que? Eu, Cagada. Que eu falei, né? Na Bíblia, qual mar o profeta Moisés abriu? Mar morto, mar negro, mar ápico ou mar vermelho? Mar vermelho. Aí ah, tá. a chama ação de afiar uma lâmina de um tecido. Fernando. A <risos> amolar, polir, amolar, de amortecer. amolar. Ah, tá aprendendo afiador, né? Quem traiu Jesus entregando para os romanos? Judas Iscariotes, Tadeu, Simão Zelote ou Jaime? O Jaime? Sim, não? Ah, Tadeu? Não, é o Tadeu. Ai, tá cheia de essa palavra daqui. Qual desses <risos> produtos químicos é frequentemente encontrado no removedor de esmalte? Dicloremitino, de acetona, formol, butanol. Acetona. Nossa, Nossa, aí, dona. Não pinta a unha, mas tá passando. Ah. <risos> Tô pegando, peraí. é ah. a você fica imitando, dando isso? Nem perdi nada, essa daí, hein? Sabe, meu tá. Deus. A mesa tá pegando fogo, vai. Eu não entendo nada. É o pé, é o pé... Aquele bagulho lá... Que Crescimento muscular, comprimento do cabelo, pressão sanguínea. <risos> Ai, Ai, Ai, Qual o esporte mais praticado assistindo no mundo? Futebol, basebol, vôlei ou basquete? Ah, Futebol. Okay. A palavra japonesa sakura significa florescrito ah, de árvore de Caramba! Vai, vai, vai, vai, uma vai! Uma vez. Vez. Vai! Em que cidade nasceu o ator Christopher Lee? Londres, Bilbao, Saloburdi ou Queen? É Minha mãe Helena Fiertel. <risos> <risos> Londres, Londres, vai logo, Londres! Londres! Londres? Certo. Oh. Boa! Qual dos seguintes termos significa carro velho e avariado? Janker, Jacob, Jumper ou Calhambeque? Calhambeque? Êêêêêê! Nossa! E... Onde foi localizado o muro das Lamentações? Jerusalém? Jerusalém! Jerusalém! Que? Yeah. Oh. É uma... <risos> é uma... <risos> eu que falei, foi! Mas é meio esperou... Vai, vai! Vai, êêêêê! É. Ah, eu trouxe aqui! Eu É uma floresta tropical do mundo. Tonga, Amazônia, tempera... Tem... Tem... Tem... Tem... Tem... Tem... Tem... Tem... Era a Amazônia, né? Mas queimaram. Vai para a <risos> O Brasil <risos> já foi uma colônia de qual país europeu? Portugal, Mongóbi. Eu não vi, eu Cabo não vi. Cabo Verde, eu vi. Montenegro. Eu não vi, eu não vi. O Brasil já foi uma colônia de qual país europeu? <risos> Montreal. <risos> Montreal? Cabo Verde, Mondavane, Portugal. Cabo Verde. Cabo <risos> Verde. Peraí! É. Vai, vai, vai. vai, vai! Para, Clepe! Para, Clepe! Para, Clepe! Para Pare, só, claro. a para, pergunta, porra! Parte do corpo humano é afetada pelo Pio mio! Mio Pio, olha, olha, olha, olha, olha, olha o Pio! Olha, vale! Biologia Maria, biologia. É, é, é. É. é o gay. Qual ciências estudo, especificamente a vida nova do Biologia Marinha. Biologia, Biologia é Marinha, né? Ei, Para, para, o Qual é o feminino de elefante? Ele é. Ele... Bizarra, ele, ele... Como é que é? Qual é o feminino de elefante? Ah. Bizarra, bizarra, bizarra, Ali, ali, ali, ali, ali, ali vai, vai, vai, corre. Qual é o termo Segura. médico para denominar o osso da coxa? Fêmur. Fêmur, acertudo, É o fêmur. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, Qual a parte do corpo que tem mais pele e mais fina? Pálpebra, sola dos pés, as mãos ou os braços? Pálpebra? Acertou. Mariu, mãe. A Nossa. Pálpebra, Encontra a terra Grande nome Magalhães Vialatia Vialatia Vialatia Vialatia Vialatia Vialatia oh, oh, oh. Toma Toma Ó é o oh, desse é o menor pássaro ai, Filho do Bejafor Esse é o Bejafor é o Torvo-americano Vai estourar É o Bejafor Vai abraçar Bom família, cada um saiu para resolver os seus afazeres A gente acabou parando um pouco antes do tempo Mas é isso, eu também vou finalizar o vídeo por aqui Porque é o seguinte mano, o vídeo vai ficar muito grande Mas assim, pelo que você, não sei se você viu Mas ficou a bexiga maior, velho bexiga, O bexigão eu não usei, tá ligado? Então ele tá guardadinho Como vocês viram, se esse vídeo bater a meta de 50 likes Vai participar a Amanda, eu, a minha irmã e eu vou ver se eu chamo mais duas irmãs minhas pra participar também Então assim mano, vai lá, compartilha esse vídeo Vamos bater essa meta, porque se essa meta rolar A gente vai continuar com essa brincadeira ela vai ficar um pouco maior, tá ligado? Se a bexiga ficou desse tamanho, ela era isso, imagina o bexigão, irmão Nossa, eu acho que ele vai ficar com uns 400 metros de altura E agora ficou pra mim aqui Tirar essa parada aqui, desmontar tudo isso, toda a gambiarra que a gente fez Esportiam pro resto do dia Porque agora eu tô muito cansado A Amanda já dormiu O Enzo tá ainda pilhadão A minha mãe tá fazendo um trabalho de escola E a minha outra irmã tá lá Só olhando Bom, mas é isso aí, mano Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa o like, compartilha Meta de 50 likes Valeu, falou E fui, meu querido